Olá pessoal, no vídeo de hoje vou lhe ensinar como usar o seu telemóvel como webcam para fazer os seus vídeos no computador ou fazer live stream em alta resolução, não saia deste lado. Sejam bem-vindos de volta, eu vou utilizar o Samsung Galaxy 10 como exemplo de Android e também um iPad como exemplo de iPhone. Vou agora para o meu computador e vou partilhar o meu ecrã consigo que é para poder acompanhar passo a passo o que estou a fazer e as aplicações que tenho que instalar para poder começar a utilizar o seu telemóvel como webcam. Entretanto, eu estou aqui. Primeiramente, vamos precisar aceder ao website da NDI, que é Network Device Interface, que é para instalar a aplicação. OK? vou -vos mostrar onde encontrar o NDI para Estou aqui, vou pesquisar pelo OBSNDI, carrego aqui o primeiro link que, que aparece este, é exatamente o OBSNDI, programa de NewTek, portanto vão ter que clicar uh, no link e abrir esta página. E nesta página tem automaticamente, um botão, neste botão aqui, carregam para fazer download. Instalem a aplicação e depois vão precisar instalar uma aplicação que é Epoch Cam. também tem duas versões. Tem uma versão free que é green ou verde e tem a versão paga que é red. Epoch tem também duas versões, uma versão verde ou green que é free e outra versão paga que é a versão Red, não temendo. Entretanto, qual é a diferença entre essas duas versões? A versão Free não te dá a máxima resolução possível. E a versão paga a permite gravar, por exemplo, em Full HD ou acima disso. Essa versão paga custa por volta de 8 dólares. Quem quiser fazer isso, ótimo, está a free, mas vou-vos mostrar que são que é Green uh, para a tipo do tutorial de hoje. Okay? Volto ao browser neste caso. Basta clicar aqui nesta aplicação. Bimba, e Instalar essa aplicação no seu telemóvel. Assumo que já tenha instalado o Apple Cam, mas não comece a utilizar primeiro. É preciso fazer mais um outro passo. A instalação é no seu telemóvel. Precisa instalar uma aplicação que conecte o seu telemóvel com o, o computador e aonde encontrar essa aplicação? Tem que ir ao site, Canoni. Uh, okay? uh, diz mesmo, turn your phone into webcam for free, Windows ou Mac instala, uh, podem clicar e fazer a instalação, a partir do momento que tem o Cam instalado no telemóvel e feito o download também do software para o seu computador. Basta ligar o cabo do seu telemóvel ao computador e depois ir ao OBS fazer este passo, o passo seguinte. Automaticamente o que precisa fazer aqui, basta vir aqui em baixo onde diz sinal mais. ok? Clicar no sinal mais e depois voltar ao NDI, neste caso Source e eu no meu caso como estou a utilizar a iPad. Vou o chamar iPad, iPad. Okay. vou clicar o iPad e carregar OK, automaticamente abre uma nova janela e nessa janela vou buscar o meu iPad, Se conseguem ver aqui diz Apple Cam. automaticamente carrego e escolho a resolução, vou deixar a alta resolução possível, clico OK e pumba Estás free to go. Okay? E aqui está a câmara. Vou tornar visível a outra câmara que é para poderem ver. Neste momento estou a fazer nesta câmera a falar para esta câmara tutorial. E temos o iPad aqui. Okay? É este o iPad que coloquei. Posso aumentar a resolução, posso fazer o que quiser. Mais uma outra coisa, vou minimizar este ecrã, para este canto, ok? Mas já vão perceber porque, vamos ao Android neste caso, Samsung Galaxy S10. A aplicação que precisam fazer download é exatamente, ok? IP Webcam, instalada a aplicação no seu telemóvel, voltamos ao OBS, ok? Voltei, deixa aí, espera, depois de instalar a aplicação, Ok, e aqui já tenho a mesma imagem que queria vos mostrar. Depois de instalar a aplicação, tem que vir a, a preferências de vídeo, a autorizar vídeo, áudio, se for o caso, e também descer até a última aba no seu telemóvel e clicar. Precisamos vir novamente aqui, por exemplo, no sinal mais. Neste, desta vez não vamos pela NDI, mas sim, vamos adicionar o browser, neste caso, o nome que eu quiser, eu vou chamar de CarGalaxy S10, e depois carrego OK, e é nessa janela que fazemos a configuração com, com o endereço IP uh, do que vos falei, que é gerado na aplicação no seu telemóvel, que deve apontar no papel, que é para depois passar aqui, conseguem ver aqui? tem o endereço IP, é este o endereço que é gerado, cada telemóvel terá o seu, neste caso é este o endereço que vão ter para depois comunicarem com Voltamos ao OBS e eu já tenho uh, o meu endereço IP, entretanto vou neste momento, a primeira coisa a fazer, vou retirar SS aqui e depois tirar Toda a informação depois de barra ok? E colocar o meu endereço IP. Ok, o meu é 192.168.1.47, ok? Não vou dizer o resto porque pode facilitar aos usagem. Ok, vou ativar as duas opções, neste caso, e controlar áudio também por OBS. Gente, uma coisa ótima disto, de utilizar o server com o endereço IP, podemos utilizar o telemóvel sem conectá-lo ao computador, ou seja, podemos estar a fazer livestream, fazer pro de caça, a utilizar o nosso OBS e andar pela casa. Desde o momento que temos cobertura do router, ou seja, acesso à internet em casa, podemos movimentar de um sítio para o outro com a, com a câmera e não perdemos o sinal a partir de OBS. Mas pronto, chega de conversa, vamos conectar o Samsung ao computador, ok? Como fazer isso? Vamos novamente, estamos na cena, na cena onde queremos colocar, vamos aqui na fonte, adicionar, ao clicar no sinal mais, ou adicionar. Aqui no browser eu vou chamar as informações que, que me é fornecida. É importante isto, a informação, que nos é prometida na aplicação, em baixo, temos que clicar no botão Start Server para nos facultar o endereço IP. É essa informação que temos que copiar, ou, papel, ou anotar, ou pegar no telemóvel e colocar no OBS. E é essa informação que eu tenho o meu já. Vou apagar esta, essas informações todas depois de para-para. E retirar o S o servidor que vou utilizar não está a utilizar o S neste caso, depois de Http. Entretanto vou colocar o meu endereço em pé okay. 192 192.168.2. depois de acabar o resto. Okay. Vou cobrir esta parte porque por uma questão de segurança não vou a revelar, ok? entretanto o endereço IP é facultado pelo servidor na aplicação no seu telemóvel. Okay. A partir deste momento, depois do endereço IP colocado, colocamos novamente para uh, e depois escrever vídeo, ok? Eu gosto de controlar o áudio no OBS e também utilizar framerate não, vou manter uh, o normal e depois daqui carrego, ok, automaticamente, Pimba Já viram? <risos> é esta câmara aqui, não preciso sequer ligá-lo ao computador, está uh, a um metro e tal, uh, quase 2 metros de distância do computador e estou a transmitir uh, para... Ou seja, está ligado ao meu celular. Há duas possibilidades, vamos dizer agora, ok. Emílio, mas eu não gosto de, desta marca de água. Deixa por pôr a é... maior. Ah Emílio, ok, tudo bem, consigo conectar, mas não gosto desta marca de água, tudo bem. Há duas formas que podemos tirar esta marca de água, ok. Vou selecionar, vou carregar no alto e, e com o cursor eu vou puxar todas as bordas de que eu não preciso que apareça no meu uh, ecrã. Ok? Não estou a ensinar isso. Okay. <risos> ok? Estão a ver? A desaparecer. pimba! Borda d'água. Num toque de mágica desapareceu. Ok. Agora posso movimentar isso para qualquer lado. Posso redimensionar. Ah! Podem pensar não. Se aumentar o ecrã vai aparecer não ok vejam lá isto Timba. o ecrã tudo ok desapareceu o ecrã e é assim que se faz ok pessoal penso que conseguem ver e conseguem ver daqui ok e dali e dali ok Entretanto vou puxar a câmara principal para me despedir de voz em grande. Olá pessoal, foi mais um tutorial sobre a tecnologia de informações e comunicações. Como podem ver, conseguem utilizar os vossos telemóveis para fazer vídeos em alta definição através do seu computador. Espero que tenham aprendido alguma coisa com este, este vídeo. Se sim, por favor deixem-me saber através dos vossos gostos. Obviamente que me motiva a continuar a fazer este trabalho. E também, se ainda não é subscritor do meu canal, agradecia imenso que subscreva. Uh, comente, partilhe o vídeo para que possamos ajudar a mais pessoas. Até lá, até um próximo tutorial. Beijinhos e abraços do tamanho do índico e de outros mares. Fui.